Shalom Adunai, estamos aqui juntos para mais uma programação, mais uma aula, mais um momento de apresentar um assunto, hoje um assunto da Dentro do contexto da Teologia Pentecostal no seu canal, a Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Mas antes de entrar no assunto, eu quero te lembrar que nós estamos, tá? com uma grande oportunidade, que é você fazer um curso conosco de hermenêutica Avançada, Eu vou deixar aí na tela é, um banner falando sobre o assunto e o telefone para você entrar em contato, e também vou deixar aí na tela o livro, né, um bannerzinho do livro Hemenêutica Pentecostal, que você pode estar adquirindo conosco, que é um livro de nossa autoria e que vai te acrescentar cada vez mais um conhecimento, um bem amplo e multidiverso, tá? dentro do contexto hermenêutico de cunho pentecostal. Muito bem, vamos então em frente? Vamos programar, avançar e desenvolver um grande é, diálogo pentecostal, um diálogo hermenêutico? Falando da hermenêutica não-cessacionista e a hermenêutica desenvolvida por, pelos pentecostais, por nós pentecostais, é, o Thomas, o Robert Thomas, né, ele escreveu uma grande obra sobre isso e artigo. Um artigo que virou mais tarde uma obra que ainda não foi inclusive traduzida para o português, dizendo que mudanças recentes têm ocorrido na hemenêutica bíblica e evangélica, tá? porque essas mudanças são mudanças que têm proporcionado mudanças impactantes no evangelicalismo, de uma oportunidade para a abordagem não cessacionista defender a sua posição de uma maneira muito mais confrontadora tá então o novo é, subjetivismo hermenêutico deu aos continuistas aqueles que defendem a continuidade dos dons espirituais uma oportunidade que ela é imprescindível, que é justamente a de seguir os princípios históricos, gramaticais, tradicionais de interpretação. Quatro exemplos, eles ilustram esse uso de uma hemenêutica revisionista. A revisionista. Primeiro, a interpretação baseada em uma narrativa que vai seguir a sugestão da crítica da redação evangélica e a sua teoria baseada em uma narrativa que vai seguir uma sugestão da redação evangélica e da sua teoria de que a literatura narrativa pode ensinar a doutrina tão eficazmente quanto os escritos de tipo didático e uma teoria que foi refutada até com sucesso tá? um outro sim a comunidade interpretativa baseada vê uma comunidade cristã contemporânea desenvolvendo um papel indispensável na atribuição de significado a um texto bíblico quando essa contradiz os princípios históricos, gramaticais, tradicionais. Tá? Terceiro, a interpretação baseada na tradição, ela permite a leitura de uma passagem bíblica, a formação do próprio intérprete, as crenças e as diferenças da definição de como limitar essa tradição que vai refletir o extremo e ao extremo esse subjetivismo ao qual tal princípio vai conduzir. Então a interpretação baseada na mediação, ela vai teorizar a existência de um terreno comum entre os cessacionistas e os não cessacionistas, e isso vai alterar os princípios hermenêuticos tradicionais de uma forma a acomodar ou propor um pré-entendimento. Tá? Então, dentro de uma discussão é, sobre a hermenêutica não sensacionista, nós temos que ver o seguinte, que Primeira coisa, o não-cessacionismo ensina, o não-cessacionismo é o teólogo continuista, aquele que dá continuidade aos dons e defende a continuidade dos dons espirituais, tá? que é contrário aos dons terem sido cessados tá? após o período neotestamentário. Então, principalmente o William Menzies e o Stanley Orton eles traçam o início de um pentecostalismo não cessacionista da seguinte maneira. Primeiro, o movimento pentecostal atual, ele tem a sua origem e um avivamento no Bethel College, College, Bethel College, em Topeka, Kansas, Kansas City, tá? Que começa em 1 de janeiro de 1901, quando os alunos, com seus estudos da Bíblia, concluem que não glorifica a si mesmo nem aos seus dons por meio de exibições ostensivas, mas glorifica Cristo implementando a sua obra. tá? em redimir os perdidos e edificar os crentes na sua fé. Isso é uma, um dos pontos básicos. Depois ensinar a respeito que Deus, o Espírito Santo, é soberano na concessão de todas as suas atividades, de seus dons, que são para o aperfeiçoamento dos santos, e que falar em línguas e trabalhar é cumprir os sinais e visualizar os milagres que foram manifestos nos primeiros dias da igreja, com o propósito de apontar e autenticar os apóstolos como reveladores da verdade divina e que nunca teve a intenção de ser característico da vida dos crentes. Então essas palavras vão indicar que como uma instituição tá, não cessacionista em relação a alguns dos dons, como ensino, ajuda, administração, ela vai estar... É, tratando e expondo e defendendo os dons em toda a sua totalidade, né? os dons espirituais em toda a sua totalidade. Então, as mudanças hermenêuticas e os seus efeitos sobre os não o não-cessacionismo vão surgir a partir de uma proposta de um avivamento que se torna uma explosão pentecostal desde 1906, quando, na, quando surgiu a atuação missiológica e pentecostal do, do, William, James, do William James Seymour. Tá? Gordon Free, ele vai observar o falecido hermeneuta pentecostal Gordon Fee vai observar que os pentecostais, apesar de alguns de seus excessos serem frequentemente elogiados como a reconquista para a igreja da sua radiância alegre, entusiasmo missionário e vida em espírito mas eles são também ao mesmo tempo conhecidos pela uma hermenêutica que ela defende um viés totalmente experiencial. Então, para uma discussão mais detalhada de uma nova hermenêutica evangélica que deu origem ao progressivo dispensacionalismo né? o dispensacionalismo progressivo e também uma messiologia evangélica uma teonomia e um teísmo aberto mais tarde vai se surgindo algumas questões de debate dentro da hermenêutica do não sensacionismo tá? Então, a hermenêutica, conforme é proposta pelo não-sensacionismo, ela é a hermenêutica que aplica diligentemente o método literal e o método histórico-gramatical de interpretação dentro de uma orientação e iluminação do Espírito Santo, responsabilizando os crentes em verificar cuidadosamente a verdadeira intenção e verdadeiro significado das escrituras, reconhecendo que essa aplicação ela se torna apropriada e válida para todas as gerações. Ainda que a verdade das escrituras está no julgamento dos homens, nunca os homens o vão julgar. E aí quatro ilustrações desse não cessacionismo da hermenêutica revisionista, por exemplo, vai ajudar a especificar algumas questões que estão envolvidas. Por exemplo, uma interpretação baseada na narrativa dentro da consciência pentecostal de uma mudança hermenêutica, ah, de acordo com até o reitor acadêmico do seminário Western, Pentecostal Bible College, tá? essa hermenêutica pentecostal, nos primeiros dias desde o movimento, ela começa a ser caracterizada como hermenêutica pragmática, em que o reitor carismático vai admitir que o princípio governante, nesta abordagem, interpreta as escrituras à luz da experiência carismática contemporânea, um princípio estabelecido é, em 1901, quando o pai e a fonte do pentecostalismo vão impor as mãos sobre um de seus alunos e vai começar a falar em línguas, e isso vai ser um método é, propulsor de estudo da escritura para o não cessacionista. Então, o, o William Menzies, né? ele vai confessar que num de seus escritos e isso em 1992 que os primeiros pentecostais eles viam a Bíblia como um todo homogêneo construído uma teologia pentecostal em textos que formavam uma abordagem que era uma abordagem pautada, defendida, tá, por ação e intervenção do Espírito Santo sobre a vida do intérprete. Então, os estudiosos pentecostais aproveitaram essa oportunidade de, é, e com uma nova hermenêutica, um novo contexto, eles vão levantar questões importantes sobre a natureza da pneumatologia de Lucas, dentro da doutrina. E, e, e uma pneumatologia dentro do, de um viés de uma teologia narrativa de Lucas Atos, tá? com, a, com a relação que essa teologia tem com a de Paulo, e por sua vez vai estimular discussões dentro do mundo evangélico mais amplo, sobre uma natureza, de uma pneumatologia bíblica conhecida, e com isso vai impactar a vida da igreja contemporânea e os cessacionistas vão obter um lucro olhando primeiro com a linha principal dos pentecostais. Mas vão ao mesmo tempo ser confrontados por não terem como justificar de uma forma coerente o que os não cessacionistas defendem. Os aqueles que são teólogos pentecostais que defendem a continuidade dos dons espirituais então a pentecostal ela aprendeu uma abordagem crítica de redação para o livro de atos e de estudos da redação crítica evangélica dos evangelhos sinóticos segundo até o Robert Mendes que vai enfatizar a lição aprendida com as seguintes palavras as ferramentas da redação crítica auxiliadas por desenvolvimentos mais abrangentes na literatura vão conceder uma análise a empregar com considerável sucesso na maior das partes até o que o próprio Hoover Marshall vai dizer que o não pentecostal por essa descoberta é Marshall vai sugerir que Lucas escreve a história e precisa e com cuidadosa abordagem em que Lucas Atos vai representar uma história com um propósito, uma história escrita com uma agenda teológica em vista e Marshall ainda vai assinalar um divisor de águas importante no pensamento evangélico que vai implicar numa reavaliação teológica do personagem, da narrativa bíblica, particularmente dentro dos evangelhos e atos que estão em andamento com a base do trabalho de Marshall. Tá? Então, outra questão também, dentro dessa proposta, do, da hermenêutica não cessacionista é que Marshall vai defender que o, o, que o próprio Grand Osborne e Robert Stein e o Darren Book, o Greg Bornberg vão usar uns insights positivos e vão ver que a hermenêutica evangélica estava se caminhando para um inevitável confronto. E um inevitável debate entre os não os hermenêuticas, os hermenêutas cessacionistas e os não cessacionistas. E Mences, né? o Robert Menses, vai transferir o método crítico da redação para o livro de Atos e vai concluir que uma vez que Atos é uma literatura narrativa, como os evangelhos, ele pode derivar de uma doutrina da literatura narrativa tão bem quanto ele pode da literatura didática como as epístolas do Novo Testamento. Então esse desenvolvimento já vai convergir para produzir o que hoje é um consenso claro. E vai existir agora um amplo reconhecimento no mundo evangélico de que as narrativas particularmente, particularmente aquelas encontradas nos evangelhos, principalmente, e também em Atos, vão ser moldadas com preocupações teológicas em mente, e assim vão transmitir uma mensagem teológica, e uma questão crucial, né? que não é mais se Lucas e os outros eram teólogos. A questão central agora é qual a forma específica ou o conteúdo da sua teologia em que vai confirmar essa tal conclusão referindo-se aos dois trabalhos recentes sobre a escrita por os não-pentecostais, já afirmando que essa negativa geralmente vai ensinar de uma forma indireta de que a literatura didática, sem se tornar menos normativa, vai ser a que vai ter contundência. Então, é, para o Robert Mendes, né, ele vai dizer que, e ele até citando o próprio Robert Strond. Ele vai que foi um grande hermenêutica pentecostal e contribuidor para a defesa da hermenêutica pentecostal com as suas obras e com suas exposições vai dizer que uma das primeiras vezes que ele notou a distinção entre as teologias Lucana e Paulina reconhe ele reconheceu que a experiência provavelmente desempenhada com um, um papel é, propulsor causou sem dúvida uma um fortalecimento de uma teologia e de uma hermenêutica pautada no experienciacionalismo. tá? Uma hermenêutica até de cunho empírica, tá? Então, a, dentro dessa proposta e uma avaliação que se pode fazer da justificativa baseada na doutrina da narrativa, três observações são necessárias. Primeiro, que é uma hemenêutica que propõe o subjetivismo do texto. Uma hemenêutica baseada, então, na experiência, na definição do significado que o texto deve produzir, ainda como um fator determinante. Segundo, como o próprio Hoover Marshall defende, é uma, é uma hemenêutica que a redação crítica dos estudos reconhece os elementos não históricos no texto dos evangelhos, mas também fornece uma base adequada para os inarrentistas adotarem procedimentos hemenêuticas que nem os disse que poderemos até considerar como elementos propulsores de uma historicidade tá é um outro também teólogo e expositor que é o, o próprio Robert Thomas vai dizer o seguinte que a hemenêutica Pentecostal Abraça uma independência dialógica, tá? uma relação entre Escritura, Espírito e comunidade. Com o processo necessário na construção de um significado e me o que vai enfatizar a contribuição importante que a comunidade pentecostal traz para o processo interpretativo. Então, o filtro principal, segundo o Kenny Archer, tá, vai ser justamente a Bíblia, o Espírito Santo e a comunidade pentecostal, engajando-se ativamente em uma conversa, em um diálogo, em uma dialógica. Ao refletir uma influência da linguística moderna sobre seu pensamento, é, o Archer vai defender que esta abordagem conversacional, tridática, ela vai propor um significado necessário, porque todas as formas de comunicação vão ser subdeterminadas e aquilo que o ouvinte ou o leitor é necessário para completar o evento comunicativo, produzindo assim um significado extraordinário, vai descartar a possibilidade de um hermeneuta individual venha chegar a um significado através de um uso de princípios hermenêuticos objetivos que vão contribuir da comunidade para atribuir o significado de um texto bíblico. Então Archer vai acrescentar mais tarde que os pentecostais vão levar muito a sério aqueles principalmente críticos que encontram em textos que não estudam ou que não defendem ou, o que o verdadeiro viés pneumático das escrituras proporciona e defende e expõe no cano sagrado. E era isso que tínhamos para hoje, falando um pouco de uma hemenêutica do não-cessacionismo.